Imagina ganhar grana por existir, fala assim, se não vale a pena. Vale, né, O Dedeck. Mas não é só bem assim, né? Não é, não é bem assim, né? Fazer um ecão da massa, bora então. Boa tarde, Marquinhos. Se responder essa pergunta, eu squago o Prime. Como aprenda a jogar com a tela solta? join pode parecer meio estranho a minha resposta Mas é, é literalmente isso Você só precisa jogar com a tela solta Então você vai tirar a tela presa e jogar Na prática, tira a tela e joga Aí vai acostumando Saiba usar o mouse, né, ó Pode usar o mouse geladinho E outra dica é você ficar apertando F1 pra se realocar F2, F3, F4, F5 pra você ver os aliados Só não tem outra coisa, né, ó O que, que é a tela presa? A tela presa é você jogando assim, ó Ó a tela presa Tô tentando olhar pro cara do lado e não consigo, ó Porque minha tela tá presa Vou mostrar esse exemplo pra ele, galera Aí a tela solta, ó Ó a tela solta Eu vendo as coisas, ó Uau Fala, meu mano Renato Fala, meu mano Marcos oh, oh, oh, Coisa linda? Olha, ele tá de debochado ainda, não deu B, Se ele ficar mais uma wave, ele é louco. Eu vou ficar aqui na torre pra te sair e aplicar, mano. Mas ele vai fazer tá. isso. Quem poderia Boa mandar tarde. um beijo para minha princesa vivinha aqui, esta do doido Na hora, peraí. Nice gank, hein, mano. 15, nós de Goiás nunca vimos tanta água igual nós tá vendo agora. True da tru, mano. Eu tô dormindo, tá chovendo. Eu tô acordando, tá chovendo. Tá chovendo até uns 4 dias seguidos, né, mano? Ele sabe de algo, mano. Acho que ele vai só me ultar aqui. Socorro, Marquinhão. Eu não mato ele, Natinho, mas por você eu vou não, até o final. Ele... Tu mata, mata sim, cara. mata muito. Eu falo que eu não mato ele. Mas não, por você eu ele... vou até o final. Não, tu é. mata ele sim, Marquinhos. Não joga como gatinho não, mano. Vai jogar como leão, mano. E digo mais, tu mata ela ainda, velho. Né? Ele me mata se ele virar em mim. É só ele virar em mim. Isso, garoto. Boa. Isso aí. Tá vendo? Jogou como leão, Marquinhos. Se tu tivesse sido um gatinho, você não tinha morrido, velho. Valeu, Inatinho. Confesso que a sua motivação me, me ativou. Vamos rugir? Arr! Caralho. Arr! Faz o... o... A Diana farmou né? minha jungle e o Aronguijo tá indo formar dela, mano. Então, nós temos um suquinho a ser feito, né? Ué, mano, não tô entendendo meu Zed, não. Bora, bora, bora, bora. bora. Sem Minion. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Dois bunda pra chegar, velho. Né? Caraca, Tava mano. tranquilo, não ia lutar, não. Vamos te ter dois top? Vambora. Entendi, que né, Entendi. Vou tentar de novo, peraí. Pai, gente. Vai, eu só vi a cabecinha, Quase, véio. hein, mano. E pior que nós jogamos mó bem, velho. Você viu? Nós jogou bem, velho. É mais gostoso quando o geral vai interagindo. Quando o chat toma, vi toma vida própria. To quando o chat toma vida própria, assim também é mais gostoso ainda, mano. Tá ligado? interagindo entre si. Será que eu tenho que matar esse, mano, velho? Vou mano, mano. vou, eu vou aí, eu. Marquinhos. Continua aí que eu dou um W na torre e a gente vai matar ele. Tô esquecendo que os Zé ah né? tá Vamos lá, vamos lá, Inácio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra você, o LoL dura mais quanto tempo? Quanto tempo eles quiserem, quiser, mano. Galera, eu acho, eu não duvido nada o LoL ter 30 anos, 40 eu anos. Ele que dia, né, mano? É que o esporte eletrônico ele já é o futuro e já é o presente. E, mano, a tendência é só manter, velho. Os caras só vão acabar... Quando eles quiser. Qual na que é o visão? jogo forte, mais coisa assim, mais. Será que é o futebol? É. Como é que eu posso dizer, mano? Que mais tá cons consistente, que tá mais é, tá. Isso, mais tipo popular, mano. Será que o LOL vai ser o LOL, o LOL do, do, do esporte, mano? Você tá perguntando o mais popular do esporte eletrônico, no é, geral? É. Ah, é futebol, porra. Eu acho. Não, o é o futebol mesmo, né? Parece que é. Acho que é o CS, né? Caralho, mas. A gente jogar também? Nem cinco no seu time. Pode fazer tudo sozinho. Hein? Caralho, Renati, joguei pra caralho, viado. Fazia tempo que eu não jogava mano. assim. Mu online também já existe há muito tempo. <risos> Pô, eu jogava <risos> Mu, mano. Mu online e Mu Way. Era <risos> da joguei hora. Vi. Massa, mano. Maneiro como que eu jogo assim. 4 segundos pro meu R, Matheus. Caralho. Caralho. O pra comemorar, caralho! Esse ah, sério, tá ensaboado, hein, mano? Tô jogando bonito, velho. Tá jogando flashar, bonito. Flash com, eu eu vou flashar, flash pra comemorar. Espero. Vou flashar também, vou flashar também. Eu flash, flashzinho pro Prime, família dos caras. Tem Ah, eu não tenho ult agora. Não, parei, parei, parei. Fiquei louco, mano. Que Bora, que tá mano. Pra... Se quiser deixar o follow, fica à vontade. Eu streamo todos os dias Nossa. a partir das 10 da manhã, mano. Vai dar merda aqui, eu acho. Eu vou desanimar assim, é, velho. Valeu pelo apoio. Morri. Valeu, uh... Biluga, cuidado. Tá. Ai! Pera aí. E pelo resub com nós aí também, fio. Tive que eu tá, mano. Fiquei com medo. Tá estranho isso aqui, hein, mano. Tá é diferente, né, mano? O Zed tá top. Ele falou que nunca mais ia voltar a top, só que ele não sai de lá. Não é, é um mentiroso. Não. O Soraka tá chato, hein, mano. Ah, mano. Deixa não, deixa não, deixa não. Caralho, Renati, você morar fogue. FOG? É. Vou bem na FOG, mano. Vambora. Marquinhos, te ver jogar me dá uma sensação que o LOL não é um jogo chutante. Tua vibe é massa demais. Parabéns. Tamo junto, MBL. Mas, mano, o Renato vai é concordar. Dá pra ver umas coisas bonitas no LOL, assim? Tem um lado bonito do LOL legal, divertido? Tem, é. mano. O LoL, ele, LOL? Tem um, ele tem um lado, não é só tilt, mano, não é só estresse é, o LoL, um... eles, é o que eu falo, eu uso LoL, eu usava o LoL, né, pra me desestressar, mano. Eu sempre vi o LoL como lado, tá ligado? E não, você estressava aonde não... antes? Conta pra galera. O Tibia, pô, estressava fundo no Tibia, mano. Tibia, é foda, o tibia eu era foda. Tibia era foda, eu ficava muito estressado no Tibia, só que o LoL, ele era o... Um... Seu escape. Ele, ele relaxava, velho, é estranho isso. O lado de fora é lindo. <risos> Valeu, G Silva, brigadão pelo sub aí também, seja bem-vindo, meu lindo. Caralho, bateu o cara numa passiva, velho. Ah, saraquinha. Nossa, <risos> parece que todo mundo é um papelzinho que você só tá cortando, tá ligado? Sim, mano? aí se eu pegar um, uma varinha aqui, então o bagulho fica louco. Pode aí, pegar na minha, né? Você, você é uma amendoim aí? É, é varinha. Ela não é explosiva, não. Ó. Ela usou o argumento é. que a legislação. Permite ah, a... A... ah a... não, não consegui, ah. Mas eu véio. acho eu muito bem mesmo assim. Ó, as bolinhas é a passiva, meu guerreiro, ó, tá vendo que vai ficar duas bolinhas nesse lobo, ó, se eu der um auto-ataque vai dar um danão, ó. <risos> então é a passiva do campeão, que é ou três auto-ataque, ou skill e auto-ataque, skill e auto-ataque conta. procou três, bup, dá um big dano, né? Ih, acho que já vai embora, hein, Renatinho? Mito, pelo Prime aí também, seja bem-vindo, fião. Caralho, gente, só acompanhou, velho. hein, mano Toma, doidão Oh, mais 50 zonas. A Lava, ah. pelo amor de Deus, tu morre de fome, mano Vai lá então, né, Nati O importante é saber usar Vamos terminar esse assunto assim, né O importante é saber usar, galera. Promoção, peguei o tão sonhado Diamante 4 Mano, chegamos no elo do Megatron Oxi, parece que eu vi um negócio correndo aqui Caralho, mano, vocês. Rala, Romeu. Rala, velho. Quero streamar aqui, mano. Tá me atrapalhando, velho. Tá me atrapalhando.